Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui para falar para vocês Não pedestalizem CEOs Eu vejo muita gente fazendo isso e, e falando para mim Ô oh, Leandro, tu vai falar com o CEO Pô, tu louco para ser demitido na né, Aranhada Qual é o problema de eu de eu expor a minha ideia para um CEO? Qual é o problema de eu chegar para o CEO e falar O que eu não estou gostando de uma empresa e o que ela deve mudar? Eu trato todo mundo igual, desde a faxineira até o CEO lá na empresa, eu devo respeitar ele, mas isso não quer dizer que eu não posso dar minha opinião sobre o que eu gostaria que a organização mudasse. É por isso que eu não pedestalizo CEOs, porque eu penso que eu tenho minhas ideias, valem também, e, e eu não vou ser demitido por expor as minhas ideias na organização. Então seja uma pessoa que... Dê ideias para a organização, expõe as ideias para o CEO, para o gerente, para o teu gestor, sem medo, sempre digitalizar o CEO, sempre digitalizar o teu, teu gerente, porque tua ideia vale muita, muita, muito dinheiro para a organização. Não tenha medo de, talvez, ser demitido, porque se um CEO chega a se demitir, porque estão dando uma ideia para a organização, sinceramente, se o CEO não pensa nas pessoas da empresa, então traz todo mundo da mesma forma, desde a faxineira até o CEO, é, isso também serve para aumentar teu carisma, porque tu vai falar com todo mundo de igual para igual, e jamais, jamais baixe seu valor perante as pessoas que estão acima de ti, porque tu também tem o seu valor, então era isso que eu tinha para falar, é, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, aqui nesse vídeo que vai ajudar muito o canal vai dar relevância para ele escreve nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo e até mais